Eu estou fazendo esse vídeo em 20 de dezembro de 2018, deve demorar uns dias aí para colocar no ar. Hoje é uma quinta-feira. Eu resolvi fazer uma retrospectiva. Minha meta é fazer um vídeo por semana, mas posso não conseguir, e bem ou mal já está acabando o ano. Então, além disso, eu acabei de revisar um monte de post no meu blog, que estava parado um tempo por causa de problemas de assento, ronem.com.br, os títulos estão corrigidos mas os postos estão todos errados ainda, mas foi interessante que eu tenho esse blog há 16 anos e aí eu pensei em fazer uma retrospectiva porque eu fiquei na vibe mas não é uma retrospectiva de 2018, não é uma retrospectiva do meu blog eu resolvi fazer uma retrospectiva da nossa visão do mundo porque qual é a importância que eu tenho no mundo né é muito mais interessante as coisas que eu fui documentando ao longo desses 16 anos, as coisas que a gente vai pensando, conforme a gente vai amadurecendo, crescendo, vendo outras formas de ver o mundo, mudando a nossa forma de ver o mundo. Eu tenho 52 anos de idade, então eu já eu nasci numa época de ditadura, eu cresci numa época de ditadura, com um mundo muito mais simplificado, muito mais simplório, vamos dizer assim, na verdade a complexidade do mundo era a mesma, só que a gente não tinha contato com ela porque a gente não tinha internet. A internet veio lá, a internet é vapor dos BBS, né? Computer Bulletin Board Systems, né? sistemas de quadros de avisos computadorizados, lá na década de 90, 94 mais ou menos. Até lá a gente estava meio que fechado no nosso colégio, nos amigos dos nossos pais, nos nossos amigos de trabalho, e não ia muito além disso, os amigos do bar, as pessoas que você conhecia na rua aleatoriamente. O mundo ficou complicado. E para fazer essa retrospectiva, eu fiquei sentado aqui um tempo pensando, afinal de contas, como é que a gente resume, né? Quando a gente resume o ano da gente, a gente resume o ano da gente pensando assim, eu viajei para cá, eu mudei de casa, mudei de emprego, raramente a gente fala mudei de ideia, né? Mas quando você tem um blog por 16 anos, você vê que você muda de ideia algumas vezes na sua vida, você vê que você depura suas ideias ao longo da sua vida, você é convencido ou convencida de que tinha uma visão errada sobre alguma coisa. Eu sempre cito quando eu tinha uns 12 anos, 11 anos, talvez menos de 11 anos, porque eu acho que não tinha ido para Brasília ainda, criancinha, né? passei um ano em Brasília, que eu pedi às horas, perguntei às horas para uma senhora, uma senhora, uma mulher jovem, porque a senhora não usa cabelo comprido, não usava, né? Uma mulher jovem, que cabelo quase na, na cintura, moça, que horas são? E era um cara barbado, não sei o que. Ali na década de 70 e pouquinho, 78, o pessoal estava naquele auge ainda de movimento hip e foi uma primeira quebra de paradigma, vamos dizer assim, né? Que, e aí, desde então, desde sempre, as quebras de paradigma vêm se sucedendo cada vez mais rápido. E a gente não consegue administrar isso. Vamos combinar, né? Puxando a retrospectiva um pouco mais para trás, somos animais, é, caçadores-coletores, é, passam a maior parte da nossa história evolutiva. Homo sapiens, são 200 mil, 300 mil anos de Homo sapiens. E desses 300 mil anos, a gente passou 98%, mais, últimos 10 mil anos só que a gente começou a construir vilarejos, cidades, criar gado, coelhinho, não sei o quê. a maior parte do tempo a gente estava ali pensando na raiz que a gente ia colher para comer, no bichinho que a gente ia caçar para comer, né? uns iam colher raiz, outros iam caçar bichinho, nossa vida se resumia mais ou menos a isso, alguns amores, alguns desamores, desafetos, né? todo mundo tem, até os outros animais que tem um pensamento menos complexo, tem e de repente muito de repente porque quando eu era criança, quando eu tinha 15 anos mesmo quando eu tinha 20 anos a gente não era tão chamado a ter opiniões como a gente é hoje e muito menos ainda a gente era é, bombardeado por conhecimento científico por novas ideias científicas, por novas ideias morais, filosóficas, religiosas está tudo sendo reformado porque as fronteiras começaram a cair do mundo, você começou a ver como é que era a cultura do outro. Aí você tem duas opções, ou você se fecha apavorado apavorada, querendo se é, é, alienar de todos os pensamentos externos. Aí você vê gente que se apega ao que é simples o suficiente para ela conseguir entender. Né? Então você vê muita gente que assim, não, a ciência fica inventando o um universo complexo. Eu lamento me a ciência simplesmente tenta traduzir um universo que é complexo, que não foi feito para o tamanho da nossa capacidade de compreender o universo. O universo é esse que está aí. Né? Existe e aconteceu nesse universo de uns bichinhos lá, uns primatas, resolveram tentar entender o universo, resolveram tentar se achar na obrigação de entender o universo e não satisfeitos com isso de tentar entender o universo... E veja bem, não é tentar inventar um universo compreensível, tá? terra plana, essas coisas malucas, não. É mesmo que a gente sente a necessidade de entender como é que as coisas estão aqui, por que o japonês lá não cai, né? se está de cabeça para baixo. Então, não satisfeitos com isso, a gente resolveu inventar uma sociedade, mais do que isso, a gente resolveu inventar uma civilização, porque a sociedade formiga tem. A gente resolveu inventar uma civilização, né? uma coisa que desenvolve cultura, desenvolve ideias, desenvolve línguas, religiões, sistemas econômicos, dinheiro, a gente tem que entender dinheiro, a gente tem que entender política, e até bem pouco tempo, muito pouco tempo mesmo, você ia lá, dava uma lida no jornalzinho, votava, e as coisas iam andando, tinha lá o pessoal mesmo que decidia o que estava acontecendo, que eram os donos de editoras, donos de redações, os donos do poder, do dinheiro, das empresas, que era realmente quem definia como é que a gente ia conduzir a civilização. Aí da década de 80, 70 talvez, para cá começou aquela coisa de democracia, uma outra democracia, né? que era uma democracia representativa até então, representativa quer dizer, pô meu, decide aí, vê aí o que você faz, eu estou ocupado, estou ocupado aqui trabalhando, Inclusive, quando eu era criança, eu estou ocupado trabalhando, eu estou ocupada cuidando da casa e das crianças, né? já é outra coisa que você acrescenta um outro viés aqui no processo de entendimento da civilização né, e da sociedade, que a mulher agora não tem mais um papel, felizmente, um papel só de, sei lá, Rosie, né? Coisas que, referências que entregam a idade. Rose era a robô babá do família Jackson, a mulher é mais um robô que fica lá limpando o chão e cuidando de criança, né? Você que cuidar de criança não deveria ser nada robótico, né? Cuidar de criança deveria ser uma atividade extremamente é, qualificada, feita pelos dois viéses, né? Bem, o homem tem um, um viés um pouco diferente do viés da mulher e vice-versa. Enfim, tá lá homens e mulheres agora é, conduzindo, interagindo mais. É, criativamente, intelectualmente para definir os rumos da civilização e eu digo o homem e mulher porque bem ou mal você e eu estou supondo que você é relevante, porque eu e eu também porque a nossa voz é ínfima, mesmo que você tenha aí 30 milhões de inscritos no seu canal no youtube a sua relevância não chega a ter um impacto tão grande assim no rumo da humanidade um estilo de Jobs da vida, um Elon Musk da vida conseguem ter algum impacto, mas é outra coisa para ser discutida mais tarde. Enfim, não só o homem e a mulher começaram a participar, desse, esses dois viés começaram a participar mais ativamente dos rumos da civilização, como o próprio conceito de homem e mulher, o próprio espectro de viés de homem, e de mulher, mudou muito, porque sempre foi diferente. A gente sempre teve. Eu nunca fui um homem hétero, eu sou homem hétero cis, blá blá blá, aquelas coisinhas, bem padrãozinho mesmo, só falta cabelo louro ou olho azul pra cá, né, tem uma, uma anedota, fato real, né, que perguntaram ao rei africano, ah, sua esposa não fica com ciúmes do senhor aqui, cercado desse, dessas mulheres brancas, lindas, seu povo não vai achar que eram anjos? Ele ia falar, teria falado que não, pro povo dele os anjos são negros, eles achariam que mulheres brancas de olhos azuis seriam demônios, porque são estranhas, são diferentes, né. Mas enfim... O espectro de vieses mudou muito, sempre foi é, muito, muito fluido, só que a gente se tocou que é fluido, a gente percebeu que é fluido e estamos dando espaço para essa percepção. Você tem o binário, o binário você tem o, o, o hétero, o gay e um monte de coisa no meio do caminho, né? como eu estava falando, eu mesmo nunca me enquadrei perfeitamente nos estereótipos de macho, eu gostava de ler, eu gostava de umas coisas, nunca chegaram a me chamar de viadinho, não não é, na minha cara, mas devia falar por trás porque eu sempre tive um, um, um jeito que encaixaria um pouco no estereótipo do homossexual mas complica tudo mais porque todo mundo quer ser ouvido todo mundo tem direito de ser ouvido e na verdade é inevitável que todo mundo seja ouvido porque são mentes que fazem parte do, da coletividade civilização humana Aí, claro, que o pessoal que fica apavorado e quer diminuir o universo, a sua incapacidade, né? e quando eu digo sua incapacidade, na real, todos nós somos incapazes tá? de entender perfeitamente. Eu adoro física, né? e, cara, a teoria das cordas, nem pensar, a gente tenta. Dizem que ninguém entendeu ainda a teoria das cordas, isso conta a meu favor, né? Mas física quântica também a gente tem uma vaga noção, como a gente tenta entender a aurora boreal, essas coisas todas... A gente tem uma vaga noção, mas realmente a gente não, não evoluiu para isso. Nós não somos seres do planeta Terra, a gente evoluiu para medir se dá para pular aquela fenda ali, se dá para correr daquele bicho lá, ou se dá para matar aquele outro bicho ali para comer. A gente evoluiu para isso, né? a gente não evoluiu para pensar em unidades astronômicas, né? que é a distância da Terra ao Sol, gente, no 350 mil, alguém fala, o meteoro vai passar, a duas vezes a distância da Terra à Lua. Ah, isso é longe pra caramba. né É mais longe do que você vai andar a sua vida inteira, por mais que você passe a vida inteira andando, de carro, em velocidade alta. Então, a gente eu resolvi fazer essa estranha... Como é que chama isso? Retrospectiva. Para perceber que a gente não tem como fugir a gente está sendo cada vez mais convocado, convocada, para ter opinião sobre a nossa civilização, para ter opinião sobre os rumos da humanidade. E eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, porque por mais que nossa voz seja pequena, ela é uma vozinha. E quando você tem uma vozinha que tem bom senso, nem sempre, né? mas vamos por esse lado. Quando você tem uma vozinha que tem bom senso, ela às vezes se multiplica muito bem. A ciência tem esse poder, porque a ciência é um método muito bom para a gente entender a realidade. Ela não depende da tua visão pessoal, não deve, depende da sua experiência pessoal, ela pode ser medida, ela pode ser objetivamente demonstrada. Então é difícil você é, derrubar uma coisa, uma cadeia de pensamento de, de, científico, né? porque é uma cadeia de pensamento lógico. É, então quando você tem uma ideiazinha que tem um, um bom embasamento, ela vai se multiplicar. É, se é que ela já está vindo de outros lugares, em mais uma vozinha, vai multiplicando essas vozinhas todas. Por outro lado, é claro que quando as pessoas estão meio que desesperadas, querendo se fechar no seu canto, fala mais alto para ela uma coisa que faça sentido do que um longo caminho de pensamento científico, né? porque a essa altura a gente vai falar... Né? Tem um... Ah, vou colocar o link desse vídeo na descrição. Perguntam ao Feynman, um cientista famoso, é, alguma coisa do tipo o que é eletromagnetismo e ele fala Eu não posso te explicar porque vai explicar o eletromagnetismo né, que você escorrega no gelo é o caminho que ele escolhe para a, explicar a, porque que ele não pode responder porque a gente foi encadeando na história da humanidade e na história de tudo da, da política da religião da filosofia a gente foi estabelecendo conhecimentos lá atrás pensando muito naquele negócio, pô, beleza, isso aqui, cheguei à conclusão, isso aqui não, não, já foi refutado, já foi testado, então já sabemos disso, então vamos partir daqui, aí a gente chega aqui, a gente chega aqui, a gente chega aqui, de repente uma pessoa que não, não conhece nada desse caminho quer que a gente explique isso aqui, disse, cara, aí você, como eu fiz uma vez com um amigo meu, fui explicar o que era memética, eu falei assim, bom, pensa em quando a gente começou a desenvolver a linguagem, aí ele falou assim, a gente sempre falou, aí eu falei assim, como assim a gente sempre falou? Né? Há 6 milhões de anos já existia hominídeo e a gente não falava né? Há 200 mil anos não tem registro de língua, Não, a gente sempre falou, a gente separou as línguas quando caiu a torre de Babel O cara era criacionista, terra nova E eu falei assim, cara, como é que eu vou explicar para o cara, memética Se ele está negando, se... o aprendizado dele falhou nesse caminho aqui então ele, ele não entende a história da humanidade. Como é que eu vou... Explicar? Eu arranjei um outro caminho lá totalmente diferente para explicar o que era minha médica. Mas entende que fica complicado? E eu não estou falando que você precisa estudar todo o conhecimento da humanidade. Mas eu vou deixar o link. todo dia estava tentando colocar o um link, eu não consegui né, Aqueles botõezinhos aqui né, de info. Se não conseguir colocar aqui, eu coloco na descrição do vídeo. Dois vídeos que eu fiz sobre dois livros sobre a história da humanidade, da, da ciência, como é que a gente chegou aqui. Tem um outro bom também. Bem, por um acaso tô aqui atrás, estou pensando em fazer vídeos lendo, explicando cada capítulo dele. A magia da realidade, não sei se está dando foco, como sabemos o que é verdade, é do Richard Dawkins, é o mesmo cara que escreveu Deus é um Delírio, é, e ele também escreveu O Gênio Egoísta, em 1976, se não me falha a memória, que é a gente vê a ideia de memética. Ele como até é meio bobinho, mas como cientista ele é bem interessante. O que é realmente o sol? Eu, de repente vou pegar cada capítulo desse aqui, vou comentar, um, vou fazer um vídeo tem quantos capítulos tem? 12, tem 12 capítulos 12 vídeos é, enfim eu queria fazer essa retrospectiva para chamar você para essa reflexão como é que você pensava, você provavelmente, né, a maior parte da audiência do youtube está é, na faixa de 15 a 20 e poucos anos, eu acho que os meus inscritos também estão nessa faixa, mas são só mil então, no momento que você está vendo esse vídeo, não sei que faixa de, né, se for daqui alguns anos, que faixa de idade você está, então vamos dizer, pensa em você, é que se você tem 12 anos, o seu passado é 6 anos, a gente muda muito dos 6 anos para os 12, mas se você tem 20 anos, já dá para você pensar em como você pensava aos 12, como você pensava aos 18, né, e dos 18 aos 20 já tem uma mudança razoável de pensamento, de, de amadurecimento tem de endurecimento também, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, é, a gente se endurece muito porque a gente se decepciona com pessoas, se decepciona com o mundo, porque a gente tem uma expectativa em relação ao mundo que não é correspondida, nossa, tem assunto, tá muito vídeo aí, né, enfim, eu acho que a gente precisa se deve a essa reflexão, a gente precisa fazer essa reflexão de como a gente mudou e de como a gente deve ser mutável, de como o mundo está mudando, e como a gente deve ser mutável para se adaptar ao mundo que está mudando, para entender esse mundo que está mudando, as coisas que a gente está descobrindo. Não quer dizer que Deus não exista, mas a gente, será mesmo que a gente entendeu há dois mil anos, há mil anos, tudo sobre Deus? Será que Deus é tão simples assim? Será que a gente não tem, não tem espaço para a gente repensar como a gente... É, pode ver Deus, o que seria Deus, o que seria religião, o que seria espírito. Né? Eu sou ateu, a princípio, mas é, é uma posição somente, você pode ter essa religião ou aquela. Né? É possível você, é uma, uma, uma área tão subjetiva que você pode se colocar em qualquer lugar nela. Não tem muito como provar que Deus não exista, como não tem como provar que Deus existe, ou esse ou aquele Deus. Talvez os deuses do Olimpo, né? Porque você pode subir no Olimpo e ver que não tem deus nenhum lá em cima. Mas alguém pode dizer, não, mas é um Olimpo místico. Você tem que estar numa vibração para você entrar, ver o Olimpo dos deuses. Tem que estar lá, enfim. É isso. Eu acho que tinha que deixar alguma coisa para esse final de 2018, que tava com... foi complicado. E para não deixar o canal parado também, que eu estou com dificuldade de fazer vídeo todo dia. Todo dia não, toda semana. Eu não me vejo como youtuber, porque eu não faço disso um negócio, mas acho que essa última coisa que eu vou falar que queria começar falando isso mas a gente ficar estranho a melhor coisa é de estar tá repassando todos os meus posts, está cheio de posts com os posts em si os títulos estão certos mas os posts em si estão com, os, com os, os conteúdos todos embaralhados de assento se você encontrar algum que você queira ler coloca no comentário pô Roni, conserta desse aqui eu vou e conserto essa retrospectiva olhar os, os meus 16 anos de blog me fez notar como é importante ter um registro de, do que a gente estava pensando porque a memória falha, não, eu já sabia, aí você vai ver lá, você não sabia, não ah, eu não sabia disso, aí você vai lá, você sabia daquilo só que você esqueceu que você sabia, que você escreveu aquilo eu comecei aos 35, 36 anos a fazer blog, eu escrevi antes, algumas coisas praticamente mas nada muito sério, artigo para revista é, como você provavelmente é, no, é novo, é nova ainda eu acho que fica essa sugestão, anota em algum lugar, não sei se é um lugar público, tipo blog anota num Google Docs só para você é, mas não vai colocar num HD que você possa perder, coloca numa nuvem qualquer aí que seja mais ou menos segura e se essa nuvem morrer passa para outra, faz um WordPress faz um Medium é, porque vale a pena você guardar e você revisitar as coisas que você pensou 10 anos é, atrás 15 anos atrás, e até com um documento histórico. Tem um, um, um post, tem vários posts, depois eu vou ver se eu comento, ou coloco algum aqui na descrição do, do vídeo que seja mais interessante dessa época. Enfim, tem um bom final de ano, talvez eu volte ainda com outro vídeo antes do ano acabar, não sei sobre o que, se quiser, tem, agora tem comunidade, tem mais de mil inscritos, né coloca lá no na área da comunidade, Rony faz vídeo disso, faz vídeo daquilo ou aqui nos comentários vou tentar responder, já teve gente que me pediu para fazer vídeo sobre rotina de exercício rotina de exercício do gordinho, dá para ver? É, mas eu tenho uma rotina de exercício com aplicativo eu a medida do possível vou tentando atender aos pedidos das pessoas que, que fazem pedidos né? é isso gente, grande prazer estar aqui em 2018, 2019, por mais caótico que seja o mundo, é isso que torna o mundo interessante. Né? A gente está aqui para isso. Se o mundo fosse todo calminho, seria muito sem graça. Né? Só ficar fazendo maratona de Netflix, nem teria maratona de Netflix, né? Se o mundo não tivesse nada acontecendo, não teria sentido fazer histórias. O mundo é feito de histórias. Alonso! Tchau.